Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Bortolucci, analista técnico da Genial Investimentos. Vamos para mais um vídeo do novo Home Broker da Genial, pessoal. E hoje a gente ia falar de uma ferramenta muito legal, fiquei muito feliz né, com a introdução dessa ferramenta no novo Home Broker. Pessoal, a gente está falando do gráfico, tá bom? O gráfico foi embutido na plataforma. Antigamente, para vocês lembrarem, né, no antigo HB, a gente tinha que abrir uma outra página, né ia para uma outra janela, enfim, era tão um pouco complicado, algumas pessoas sentiam dificuldades, e agora a Genial já colocou o gráfico, Dentro do novo home broker, vamos lá, meus queridos. Vou até fechar essas outras ferramentas aqui, justamente para ficar mais fácil para a gente entender né, as funcionalidades desse novo HB. Vou deixar até um pouco mais assim tá bom para não dificultar também é, vocês verem o gráfico por conta da minha janela aqui né do meu vídeo vamos lá meus queridos eu tava até comentando com vocês aqui né né dessa funcionalidade nova eu fiquei muito feliz porque pessoal o gráfico pode fazer parte do seu layout agora né então você pode colocar aqui por exemplo olha que legal ó Janela de cotação rápida. E ele tá aqui embaixo, tá bom? Então você, o gráfico pode fazer parte do seu layout. Antes não, né? Tinha uma janela, era um pouco mais complicado. Fechou? Mas vamos lá, meus queridos, vou passar para vocês aqui todas as ferramentas que a gente tem disponíveis né, nesse, nesse gráfico novo, e aí vocês podem escolher da maneira que vocês quiserem, é claro. Fechou? Vamos lá. Primeiro ponto é que você pode escolher, por exemplo, qualquer ativo aqui, né? Então, por exemplo, você tem é, os índices, né? Você tem os índices futuros, você tem ETFs, por exemplo, Hash11, tá? E você tem fundos imobiliários, por exemplo o 11. Pessoal, lembrando, nenhuma né, das, da, dos ativos que estamos colocando aqui é de recomendação. Só estou colocando aqui para vocês justamente para mostrar, tá bom? O viés aqui educacional totalmente. Mas vamos ficar com, com o Petro, só que eu só quero mostrar onde que você faz para você teoricamente escolher. Lembrando que você não precisa clicar aqui em cima, simplesmente pode clicar em cima do mouse, em cima do, do gráfico e escolher um ativo. Por exemplo, vale, ó, escrever em cima do. Do, do gráfico mas vamos lá outros pontos que você pode escolher você pode escolher o time frame do ativo né então por exemplo 1 um minuto 5 né todos os tempos gráficos aqui intradiários diários e você pode escolher também como diário semanal mensal e anual por exemplo vou colocar mensal aqui olha como é que o gráfico já muda né aqui foi a pandemia depois o ativo subiu por aí vai tá bom anual olha que bacana tá bom gráfico anual de Petro vamos colocar aí semanal que é bem usada aí pelos investidores aqui claro você consegue escolher teoricamente qual né, o tipo de gráfico que você quer, se é o de barras, pouco usado, o de linha, para analisar outros tipos, né, mas o pessoal não opera muito, e claro, o mais usado aqui, o que a gente tem, são os indicadores, o, os de candlestick, tá bom? Indicadores estavam aqui do lado e eu já, quase já, já falei deles, mas a gente vai comentar um pouco mais depois. Aqui no canto esquerdo, meus queridos, a gente tem as ferramentas operacionais, né? então, por exemplo, a setinha, a mãozinha aqui justamente para você rodar o gráfico, né? para você escolher onde você quer olhar, tá bom onde você quer analisar aqui você tem um ponto cruz que você consegue identificar basicamente né o dia que está cada candle você coloca em cima do candle ele te mostra qual foi o dia tá bom isso aqui é bem importante também a ferramenta aqui do segmento de reta é onde você vai desenhar no seu gráfico tá bom para desenhar canais deixa eu voltar aqui para desenhar canais meus caros estou desenhando aqui de uma maneira simples tá bom então isso aqui é não estou desenhando da maneira correta, só estou colocando no gráfico para vocês entenderem. Um ponto interessante é que se você se você quer desenhar canais e afins, você pode ir mudando aqui, ó, apertar Ctrl, tá bom? E você coloca no scroll do gráfico. Isso aqui é para você ficar rolando o gráfico assim, ó. Então Ctrl e o scroll aqui do, do gráfico, não, do mouse, né? Que é, o, que é o certo, tá bom? E aqui você consegue, por exemplo, colocar os segmentos de reta, né, longos, por exemplo, como esse. Vou apagar aqui para não ficar muito feio, tá bom? Mas vou deixar aqui para vocês, porque fica salvo. Ah, Heitor, eu quero desenhar. Vai ficar salvo? Vai ficar salvo. Por exemplo, vou até em outra ação aqui e vou voltar lá em Petro para você ver que ficou salvo lá, tá bom? Ó, ficou salvo aqui. Então, tudo que você desenhar, tudo que eu estou colocando aqui, vai ficar salvo, fechou? Aqui, meus queridos, a gente tem o um risco e ganho, tá bom? Uma ferramenta operacional também aí interessante, tá? lembrando que esse esse vídeo não é para explicar as ferramentas operacionais é para explicar para vocês as novas funcionalidades do gráfico tá bom então é uma ferramenta nova aí que você pode estar tá usando também né aqui você tem a reta late, é, vertical tá bom é, aqui você tem a reta aqui você tem a linha, né? Vários pontos que você pode estar tá traçando também no gráfico, então a linha, segmento é, de reta, canal. Como que é esse canal, Heitor? Deixa eu apagar aqui para ficar... Eita, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha que legal isso aqui, ó, que você monta um canal, ó. Ó, daqui, por exemplo, para cá. Você consegue já montar um canal e desenhar um canal. Isso aqui é bem bacana, meus queridos. Enfim, pessoal, tem várias ferramentas ali para você desenhar, digamos assim, no gráfico. Né? Linha vertical, tá bom? Arco, risco e ganho, resistência canal, enfim, várias coisas para você desenhar aqui no gráfico, fechou? Outro ponto que a gente tem bacana aqui também, são as projeções de Fibonacci, então, por exemplo, projetar Fibonacci aqui, né? Ó, a gente vem aqui, projeta Fibonacci, vou até diminuir aqui para pegar certinho, você projeta Fibonacci, tá bom? Clicando em cima do Fibonacci, você pode mexer nas configurações do Fibonacci, a aparência dele, os níveis de Fibonacci, você pode incluir e tirar esses níveis. Então você pode também aí modificar essas ferramentas. Heitor, dá para modificar as linhas também? Claro, você pode modificar as linhas, né? Por exemplo, você desenha um traçado aqui, você clica aqui. Botão direito, configurações, você pode mudar a aparência também do estudo. Você pode mudar a cor dela, eu vou colocar azul aqui para vocês verem, ó. foi para azul. Tá? Então todas as ferramentas que eu estou colocando aqui no gráfico, elas são teoricamente personalizadas, né? configuradas. Fechou meus queridos? Aqui a gente tem as formas, né? então retângulo, elipse, triângulo, ABC, tá bom? Que nem por exemplo aqui o retângulo que eu coloquei aqui para vocês, ó, vou até apagar e vou desenhar novamente. Para vocês verem como é que faz. Só clicar aí e desenhar. Posso mudar ele também? Pode mudar também, tá bom? Então aqui você pode mudar a aparência dele. Ó. Vamos colocar como azul. Fechou? E aí tá aí para vocês. É, as, as setas, né? Você tem a seta positiva e a negativa. A negativa eu até coloquei aqui. Vamos colocar uma positiva. Ó. Por exemplo, ah, eu vou querer fazer uma entrada aqui. Vou deixar salvo. tá? Então eu tenho como colocar as setas também. Enfim, meus queridos. É, a gente tem várias... Várias ferramentas aí para a gente estar tá colocando para vocês. Isso aqui é um, uma ferramenta também interessante, né? De excluir. Eu vou lá e coloco várias, várias, várias coisas aqui no gráfico, tá? E aí, em vez de eu, de eu colocar um por um, né? Eu venho aqui e coloco excluir, ó. Ela limpa o gráfico. Fechou? Então, meus queridos, são ferramentas para você, né, quando a gente falar desenhar, é para você fazer análise no gráfico, então colocar suporte e resistência, fazer um canal, escolher um candle, tá bom? Colocar Fibonacci, ferramenta de ganho, enfim, pessoal, vários pontos ali para você estar tá testando no gráfico. Agora, um ponto importante são os indicadores. E aí, meus queridos, a gente tem vários aqui para você Está escolhendo tá bom um ponto bem interessante que eu quero colocar é o seguinte depende do indicador você pode escolher o que você quer fazer né então colocar numa janela interna sobre o preço do sobre o gráfico ou sobre um outro indicador e eu vou estar tá explicando então por exemplo ó é, média móvel ela é um ativo cadê média média móvel ela é um ativo que você consegue colocar na janela interna sobre o gráfico e sobre o indicador. Agora a gente vem aqui por por exemplo MacDistograma, histograma, tá bom? Ele não dá, ele só dá para você colocar numa janela nova. Então vamos colocar aqui aplicar, ó. Ele entra aqui, entendeu? Agora vamos colocar por exemplo uma média móvel é, para vocês entenderem o que eu estou falando. A gente consegue colocar numa janela, tá bom? A gente consegue, ela vem para uma janela. A gente consegue colocar ela. A gente consegue colocar ela sobre o gráfico. Ó, veio uma outra aqui, tá bom? Deixa eu, deixa eu diminuir aqui para vocês enxergarem o que eu tô falando. A janela veio pra cá. E aí agora, para vocês entenderem, eu vou colocar ela sobre o indicador, ó. Que legal. Sobre o indicador. Qual indicador? Né, ela tá perguntando. Vamos colocar sobre o histograma. Fechou? Olha a média móvel que veio aqui. E claro, mesmo até sobre o indicador, você pode configurar ela. Ah, eu quero um período de 10... Eu vou colocar aqui uma exponencial, eu vou lá e aplico. Aqui também eu consigo modificar e aqui também eu consigo modificar. Lembrando, se você não quiser mais, é só você fechar, tá bom? só você fechar e desenhar. Pessoal, tem vários indicadores aqui, não, não consigo, né, teoricamente, colocar todos para vocês, mas vocês têm momento, OBV, pivô, volatilidade histórica, volume financeiro, Fechou o momento, os três tipos de MACD que a gente tem, estocástico, o índice de força relativa, enfim, pessoal, os indicadores mais usados aí na análise técnica. Fechou, meus queridos? E aí, lembrando, conforme eu disse, depende do indicador, você não consegue colocar ele ó nos pontos aqui, tá bom? Ou só em janela separada, ou só em cima do gráfico, ou só sobre um outro indicador. Fechou, meus queridos? Pessoal, Gráfico é uma ferramenta para vocês usarem né, como base numa análise para você identificar se tem uma oportunidade para você entrar ou para você sair de um, de um ativo. Lembrando que você usar o indicador é de uso pessoal, então não tem um melhor indicador, você que vai escolher o que você quer usar, tá bom? O viés aqui não é eu mostrar qual o melhor indicador e, e qual de fato eu gosto, né? eu quero mostrar aqui para vocês como vocês fazem o modelo operacional. Pô, Heitor, como que eu coloco o indicador né, no gráfico? Dessa maneira que eu expliquei, vem aqui procura indicador, por exemplo, OBV, e ele vai aparecer, clica em cima dele, coloca uma janela, aplicar, o OBV está aqui. E aí você pode fazer a configuração do OBV também, tá bom? Faz a configuração do OBV. Clica aqui, configuração do OBV, a aparência que ele tem, propriedades e por aí vai. Fechou, meus queridos? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, mostrar um pouco dessa nova ferramenta muito legal da Genial Investimentos. Tenho certeza aí que o gráfico vai ajudar muito vocês na tomada de decisão que é o mais importante, tá bom? Lembrando que a gente tem outros vídeos aqui de outras ferramentas como o fluxo em ferramentas informativas que vão ajudar no seu dia a dia operacional. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre o gráfico, pode deixar aqui que eu vou fazer o máximo, o máximo para ajudar vocês. Fechou, meus queridos? Tamo junto, valeu e até mais.